Estamos unidos O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se desfrutei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus disse. Lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Que a palavra de Deus, que o Evangelho que nós ouvimos, perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, presentes na Igreja São Benedito, você que nos acompanha ao vivo pelo sistema de transmissão, nós estamos celebrando hoje a liturgia do 31º Domingo do Tempo Comum. É importante recordarmos que estamos na fase final do nosso ano litúrgico, portanto a nossa caminhada está avançando e a nossa vida amadurecendo, como pessoas e também como cristãos. É isto que acontece com quem atentamente escuta a palavra de Deus, deixando o coração Ser transformado pela palavra É esta a finalidade Da proclamação da palavra de Deus E da nossa escuta A palavra de Deus não é proclamada em vão Ela vem Adentra o nosso coração E não volta vazia para Deus Se não promover dentro de nós algo novo E hoje a liturgia nos apresenta um dos temas principais da nossa vivência cristã, que é a necessidade de conversão. Falar de conversão e pensar que a conversão é necessária, não é somente no tempo da quaresma. Todos os dias, nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo para que aconteça, dentro de nós, a conversão. Conversão significa, sempre estar mudando de direção. Nós, durante nossa vida, acertamos muitas coisas, mas também erramos em algumas. Então, somente Deus, que é conhecedor de todas as coisas, tem a graça para nos ajudar. E é necessário que ele encontre em nós um coração aberto para recebê-lo. A partir disso, a conversão de forma integral acontece. Para que assim, quando chegarmos também na conclusão do nosso ano litúrgico, no 34º domingo, nós tenhamos o coração muito mais convertido do que quando nós iniciamos este ano litúrgico E que possamos proclamar Que Jesus é o Senhor da nossa vida Hoje no Evangelho Alguém está fazendo uma experiência maravilhosa Com o amor e com a misericórdia de Deus É um homem chamado Zaqueu Zaqueu era de baixa estatura, como nos apresenta o evangelista, e era também um homem socialmente conhecido. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Mais uma vez, a palavra de Deus nos apresenta este grupo de pessoas do tempo de Jesus, cobradores de impostos. Para quem acompanhou no domingo passado o Evangelho, vai se recordar que Jesus nos contava uma parábola, onde aparecia dois homens no templo em oração. Um era um fariseu, que vivia completamente a lei, mas que era orgulhoso. O outro era um cobrador de impostos, que simplesmente sabia da sua condição pecadora, e por isso pedia misericórdia. Hoje no Evangelho, nos apresenta o chefe dos cobradores. E por que, que este grupo era tão visado assim? Na época de Jesus, se pagavam os impostos, e aqueles que recebiam os impostos, também incutiam ali, uma margem de lucro em cima daquilo que recebiam. Portanto, as pessoas, além de pagar o imposto, dava lucro para esta gente. Então, o povo em geral, não queria muito bem aproximação com os cobradores de impostos. Recordamos aí, Mateus. Mateus também era um cobrador de impostos. E foi chamado por Jesus para ser um dos apóstolos. E também depois se tornou um evangelista. Então eles não eram muito queridinhos pela sociedade, não. Eram vistos com preconceito, eram vistos como exploradores. E por isso, eram excluídos sobretudo da religião. Eram considerados pecadores públicos. E o Evangelho nos narra que Zaqueu também era muito rico. Nós não sabemos se as tinha, era devido à família ou a outro tipo de trabalho. Mas o Evangelho é bem claro, era chefe dos cobradores e era rico. A partir disso nós podemos entender o quanto Zaqueu sofria de preconceito. Primeiro porque era baixinho. Tem muita gente que se sente mal por isso. Mas isso não, não quer dizer nada. Mas ele precisou fazer um ato. Subir na árvore para poder ver Jesus passar. Depois Jesus também observa que Zaqueu... Ao subir na árvore, queria vê-lo. Ver Jesus significa que Zaqueu tinha lá no seu coração curiosidade, porque ele havia ouvido muito falar de Jesus, mas também Zaqueu tinha um vazio existencial. Mesmo tendo o que tinha, faltava-lhe o principal, um sentido de vida. O desejo de Zaqueu era descobrir a felicidade. A gente sabe muito bem que nem tudo nesta vida promove felicidade plena, sobretudo os bens materiais, que são bons, que exercem seus papéis, mas que não garantem a felicidade nem a salvação. Era o caso de Zaqueu. Zaqueu, então, procurava um sentido de vida, e depois de ouvir falar de Jesus, vai em busca deste Jesus que ele havia ouvido. Jesus, que conhece tudo, vê Mateus na árvore, o reconhece, o identifica, e o chama pelo nome, Zaqueu, desce daí depressa, hoje eu quero entrar na tua casa. Mais do que depressa ele desceu e recebeu Jesus na sua casa. E a casa que o evangelista nos fala, é a casa onde Zaqueu vivia, mas é também a casa do coração de Zaqueu. Zaqueu, além de abrir as portas de sua casa para receber Jesus para uma refeição, ele também abriu a porta do coração, recebendo um novo sentido de vida que era a presença de Jesus. E é a partir disso que começa então uma revolução interior na vida de Zaqueu. Um homem que era importante, conhecido na sociedade. Um homem que era também visto com preconceito. Mas era um carente de Deus. Um carente de paz. Um carente de sentido de vida. Um carente de amor. Todos olhavam para Zaqueu apenas como aquele que cobrava os impostos. Jesus olha além. Jesus olha ao interior de Zaqueu e por isso adentra na casa e no coração. E é a partir desta presença que Zaqueu então toma atitudes. A atitude de Zaqueu foi de reconhecer que ele era um pecador. Que tudo aquilo que ele vivia não lhe trazia a felicidade plena. E aí ele se levanta no meio da refeição e simplesmente diz. A partir de hoje, metade dos meus bens eu darei aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu devolverei quatro vezes mais. Que revolução na mente e no coração de Ezaquiel. Sobretudo porque... A conversão de Zaqueu se dá através da entrada de Jesus na sua vida, mas também da sua abertura de coração. Por isso a conversão de Zaqueu se torna prática. Não fica apenas no emocional, não fica apenas na visita, mas se torna ato concreto. Ele divide aquilo que ele tem para os pobres. Porque ele entendeu que tudo aquilo que era material, que ele achava que era felicidade, era ilusão. Tudo aquilo que ele ganhou ilicitamente, ele acaba devolvendo. Porque aquilo que é roubado, é amaldiçoado. Por isso ele não quer ficar mais. Ele prefere devolver quatro vezes mais e ter aquilo que era o suficiente, mas ter a paz Dentro do coração, Jesus, vendo esta profissão de fé e de conversão, louva o seu ato, dizendo: Hoje a salvação entrou nesta casa. A salvação, ela acontece na nossa vida, mas não somente na hora da nossa morte. E na hora do nosso julgamento final. A salvação ela está acontecendo agora. No hoje. Quando nós nos enquadramos. Obedecemos. E nos colocamos na obediência da palavra de Deus. A salvação está acontecendo. Ela acontecerá na plenitude. Quando nós partirmos deste mundo. Mas isso não quer dizer que é somente lá. Não, agora a salvação está entrando na nossa vida, está acontecendo dentro de nós. Quando nós temos estas atitudes, como diz Aquil, não apenas uma conversão de discursos, mas uma conversão genuinamente interior, na mudança das atitudes, na mudança do jeito de ser, na mudança da nossa mentalidade. A salvação entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu abriu as portas. Nós também, queridos irmãos e irmãs, precisamos e queremos fazer esta experiência, de tendo Jesus dentro de nós, deixarmos Ele nos tocar corrigindo aquilo que precisa ser corrigido e nos santificando para que esta salvação também se concretize e quando nós chegarmos na conclusão da nossa vida terrena nada nos impedirá de adentrarmos na eternidade de coração puro de cabeça erguida e com fé em nossos corações então hoje Levando em nossa mente, levando para a nossa semana, esta experiência de Zaqueu, nos coloquemos também como necessitados do perdão, da misericórdia e da graça de Cristo. Porque foi para isto que ele nos veio. Olha o que diz no último versículo bíblico. O Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ele veio procurar e salvar Zaquio Ele veio procurar e salvar cada um de nós E o desejo de Jesus é que nós tenhamos a felicidade plena E somente com ele nós poderemos viver esta felicidade Por Cristo Senhor nosso, amém, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador